e informação. É, gente, então, assim, nós vamos iniciar, né? Eu vou deixar aqui uma mensagem antes de entrar para o conteúdo, né? Eu vou deixar uma mensagem muito importante para a gente refletir, né? É, hoje eu vou fazer uma analogia aqui sobre a gente conseguir o que a gente quer, né? Porque a gente veio para essa vida para reinar, né? A gente está aqui por alguma missão, a gente não está aqui por acaso, né? Deus confiou em nós e nos, nos mandar para essa terra por alguma missão. E né? eu acredito que nós todos que estamos aqui, né, é, a gente não está aqui por acaso também, né, e a gente encontra os desafios, a gente está dentro de um negócio, uma oportunidade muito próspera, a gente trabalha com produtos para a saúde, fala com pessoas o tempo todo, né, é, tem pessoas necessitando de, de mais saúde, de mais qualidade de vida, tem pessoas necessitando de prosperidade financeira, tem pessoas que precisa de participar, como nós estamos, né, essa necessidade de fazer parte de um grupo tão seleto como o nosso. Né, então, existem pessoas é, diversas, diversas formas, né, e a gente conversa com essas pessoas no dia a dia. E hoje eu quero fazer uma analogia aqui sobre um Rio. Né, então, todos nós conhecemos o Rio, acredito, né, que aqui, se não todos, mas quase todos já devem até ter nadado no um rio, tomado um banho quando criança, não sei, né? <risos> acho que a maioria, né? quem que não gosta diz, quem que não gostou, pelo menos, e o rio ele inicia em uma nascente, né? ele inicia é, com algumas gotinhas lá em uma nascente pequena, né? e aí ele vai saindo aquela água, ela, ela vai nascendo ali, né? ela vai jorrando, e é interessante... Oh, que a água ela vai encontrando o seu próprio caminho, né? e a água também ela encontra obstáculos, né? a água ela vai encontrando os seus obstáculos, ela vai desviando dos seus obstáculos, né? é, para que ela possa é, ir se canalizando, e ela vai crescendo, ela vai aumentando, ela não para nunca, né? porque se a água parar, ela, ela morre, o rio morre, então ela não pode parar, ela, ela vai rompendo né? as suas barreiras, ela vai é, aumentando, né? E é interessante que, muitas das vezes, ela faz uma curva, né? ela faz, ela dá uma volta e, para ela chegar no destino dela, tem rios que são tão largos, né? como o rio São Francisco, que se transformou em um rio, acredito, um dos mais famosos do mundo. Né? E o rio São Francisco é um rio que tem uma, uma área, e é uma determinada região, que tem 14 quilômetros de, de largura, mas ele iniciou também uma nascente. E é interessante que quem aqui também conhece Roça, né, eu nasci na Roça, posso falar isso com propriedade, acredito que alguém aqui também já, se não aqui ao vivo, mas é alguém que vai assistir a gravação, né, é, sabe que às vezes na fazenda né, é, tem lá as criações, e se ela pisar ali na nascente, aquela água para. Então, é, se deu algum problema no rio, tem que voltar lá na nascente, tem que ver o que está acontecendo, que alguma coisa está travando aquela nascente. O que eu quero dizer? Né, nós temos uma nascente também, né? Essa nascente nossa, ela começa na nossa mentalidade. Né? A gente pode tudo aquilo que nós queremos. Né? A gente pode transformar é, limão em limonada, a gente pode... É, coisas grandes, A gente, só que a gente foi ensinado, né? muitas das vezes procrastinar, a gente aprendeu às vezes a encontrar dificuldade nas, nas coisas, né? às vezes as coisas não estão saindo da forma como, como nós queremos, né? porque o problema está lá na nascente. Né? Então, a gente precisa de tempos em tempos dar essa refletida, parar, né? respirar, pegar o hábito ali da, da meditação mesmo, respirar bem fundo e, e ver o que está acontecendo, né? porque se não está saindo como nós queremos... É, como nós sonhamos, é porque alguma coisa está errada lá na Nascente, a Nascente na nossa mente, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar aqui com vocês para iniciar o nosso conteúdo aqui, tá bom? Bom, hoje, conversando aqui com a Ana Paula, né? a Ana Paula me fez uma pergunta é, sobre o consumo do café, né? é, a forma correta o horário correto, a, a o horário ela, ela já já sabia, né? Mas mais assim a dúvida maior que ela é, me fez a, a, a refletir e trazer o conteúdo que eu vou trazer aqui hoje foi relacionada à água, né? E eu sei que muitos aqui já são veteranos da marita, já sabe como consumir o produto, né? Já é professor nisso, mas muitos também não sabem e vai ser legal porque no final a gente vai fazer um bate-papo sobre o conteúdo que eu vou transmitir. Não sou eu quem vou falar, nós vamos aprender junto. Né? É um treinamento gravado com a doutora Elisângela, né? ela explicando sobre a água, a importância, para que a gente precisa consumir água, e também como consumir a água com o nosso produto. Tá? Eu acredito que esse é um tipo de informação que a gente vai precisar voltar aqui, não só uma vez, mas outras vezes também, e com outros conteúdos assim, parecido com esse, que a gente vai compartilhar aqui hoje, tá bom? É muito rico, tá? Informação muito rica. É, eu acredito que não precisa anotar, porque só de você ouvir pela primeira vez, você vai gravar o que ela vai falar, ela é, tem esse dom aí da palavra, de estar nos informando, né? e, e vai ser muito bacana, tá bom? Então, desde já... Né, eu quero, de novo, parabenizar e dar boas-vindas aqui à Antonieta, né, ela entrou por último, seja muito bem-vinda, Antonieta Santos, né, que acredito que seja a primeira vez que está participando com a gente, está com o microfone fechado, depois, se quiser falar também no final, a gente vai estar abrindo, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, vou abrir aqui o vídeo né, com a doutora Elisângela, e aí vocês só me confirmam se está é, saindo bem o áudio aí para vocês, tá bom, gente? Gente, seja bem-vindo. Como é que está o áudio? Seja bem-vinda à live de hoje. Boa noite para você da Europa. Boa tarde. Peguei é um bom, tá bom, tá Brasil. ótimo. São todos vocês que tá estão chegando vendo o vídeo? O treinamento de sim, hoje. Sim. O okay. tema da nossa live de hoje é a importância da água para a nossa saúde. A gente vai falar muito sobre o quanto é importante esse elemento para a nossa saúde. Extremamente vital. Bastante. Então, dá é, você mesmo convidar mesmo. o maior número de pessoas com muito eco. Você convidar os seus distribuidores, ah, os seus clientes, os seus mas amigos, os seus familiares, para dá, estar com nessa live. Melhorou? Aprendendo e descobrindo por que a água é tão importante. Para Continua, nossa mas dá para entender, Gila. Não Você só, só entender. para a própria saúde, mas também pelo bom funcionamento dos nossos alimentos né, para fazer essa complementação dos nossos produtos, dos nossos alimentos que nós temos na nossa empresa. Mas chama aí para tempo ainda tempo de ainda você convidar, o maior, o maior número, número de pessoas para estar com você aqui na nossa, live. Aqui na nossa live. O pessoal está tá chegando, chegando, vamos aguardar mais, mais, mais um pouquinho, para a gente poder pode dar, dar, início. dar início. Bora aproveitar e chamar a gente também? Se puder me reportar, por gentileza, como está o vídeo e áudio. Aqui para mim, às vezes acaba travando um pouquinho, não consigo saber se está ok para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Tem um cachorrinho participando aí. É, eu tem uns vizinhos aqui que é bonitinho. Os dogzinhos. É. Estou travando um pouquinho aqui para mim, eu não sei se travou para vocês também. Se alguém puder tá me passar nossa... essa informação. Ela está ouvindo nós, Oi? A imagem está congelada aqui para mim. Ela, ela, nos escuta, ela está tá nos ouvindo. ouvindo. Oi, Patrícia. Oi, Patrícia. Não, não. Patrícia. Boa noite. Ah, entendi. Oi, Madalena. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando agora, para você que está aqui na nossa live pela primeira vez, sou Elisângela Lins, sou uma das treinadoras de produtos Marita Network. E como eu falei anteriormente, obrigada Patrícia, obrigada pelo feedback. Oi Antenor, boa noite, seja bem-vindo. Como eu falei anteriormente, o tema, tema da, nossa da nossa live, live de, de hoje é a importância é da água, água do, consumo do consumo da água... água. Para, para o bom funcionamento, funcionamento do nosso, nosso organismo. Nosso nós falamos aqui, aqui diariamente, diariamente, em todas, todas as lives, os sobre os benefícios dos nossos do nosso produtos, produto, sobre, sobre a, ação, a ação, sobre os sobre ativos, ativos né? Né? Qual, qual a, a funcionalidade, funcionalidade, como, como que agem os nossos produtos no nosso, nosso organismo, organismo, mas tudo, tudo na nossa, nossa vida, vida, nós somos nós totalmente, totalmente dependentes, dependentes da água. Da água. Desde mesmo, quando a gente quando fala, a gente da, fala água, da água, é é para que, que a gente tenha tem o funcionamento do, do, nosso, do nosso organismo em relação, relação aos nossos, nossos produtos e aos nossos e aos alimentos. alimentos. Mas, Mas para o próprio, o próprio sistema vital para ser um extremamente, extremamente essencial, essencial para as nossas, para as nossas vidas, vidas para o no nosso, nosso organismo. organismo. Então, a gente vai a gente saber qual é a importância da é água. água. Primeiramente, primeiramente, é preciso a entender que esse elemento, a água, é o é principal e o mais importante, importante elemento da nossa, da nossa vida. Sem, sem a água, água para você, você terem uma, uma ideia, ideia nossa, o ser humano ele ele consegue ficar até, até cerca, cerca de próximo a 30, 30 dias sem a alimentação. Mas, mas a, partir a partir do, do, do terceiro ou quarto dia, a morte é extremamente certa, sem a, sem a pessoa poder, poder consumir água, água. a sua mão de, de, de sede. De e Acaba acontecendo. Perdendo, Perdendo todas, todas as, as funções vitais. Então, não é, não possível é possível mais, de, mais três de três a quatro dias mesmo sobreviver pela falta, pela falta de água. água né? Né? Já tem já uns ali que fala que, que, fala que houve casos, casos que ao extremo chegaram a seis dias, dias. Mas a mas gente, a gente precisa, precisa da água. O corpo humano, humano ele é composto de, de 70%, de 70 da, da nossa massa, massa corporal, corporal né? do nosso peso corporal, ele é composto por água. Quando a, quando a gente é bebezinho, é bebezinho né, quando, né? Nós, quando nós somos, somos pequenos, o nosso corpo, nosso corpo é, quase é quase que na sua que na totalidade, totalidade composto composto por água. Então, então no, um, no um adulto, adulto, na, na, a, na sua fase adulta, 70%, 70 do corpo é, é constituído, constituído por, água. por água. E no nosso, e no nosso, sério, 75 nosso cérebro, 75% do nosso cérebro, cérebro é constituído por água. Por água. Pelas meninas, pelas menis, menis, pela fluidez das meninas. E no nosso sangue, 83%, 83 do, nosso do nosso sangue é constituído por é água. água. Então, olha, então, olha só, só a, importância a importância da água no nosso organismo. Nosso é ela, ela, a água, água que, permite que permite a realização, a realização das, das mais, mais diversas, diversas reações, reações químicas química necessárias para a nossa sobrevivência. Quais são essas quais reações, reações químicas? químicas? Circulação, Circulação, digestão, digestão funcionamento, funcionamento dos nossos rins. Nossos rins a nossa, a nossa respiração. respiração. Então, então, ela, ela é a, ela ela que permite que aconteça, que aconteça a realização, realização de todas, todas essas reações, reações químicas, químicas para que para a gente que possa manter vivo. Por esses e vários, vários outros motivos, motivos, a água é, é considerada de extrema importância para o no nosso corpo. Existem nutrientes que a, gente, que a gente, quando a gente, a gente, a gente consome, consome, que eles, eles necessitam muito, muito né, né, é primordial é a, necessidade a necessidade de água que eles possam ser carregados e serem e totalmente distribuídos no nosso corpo. A quantidade, a quantidade de água, água no nosso, nosso organismo, organismo, ela, ela varia de acordo com a nossa idade, no com o sexo, complexo, com a quantidade de do tecido adiposo, do tecido de, né, de, de gordura, gordura que, uma que uma pessoa possui. possui. Então, é, então muito é muito relativo. relativo. Estudos Escolas apontam que, o mínimo, o mínimo a ser consumido, consumido diariamente é cerca de 2 litros de água. De água. Mas, Mas isso para uma pessoa que não está atividade física. física. porque Quando a gente fala de atleta, quando a gente fala de, de pessoas que estão atividade física, a quantidade a de água, atleta, água necessária é para o dia a dia, dia, dia é muito maior. Porque esse atleta perde muito líquido, perde muita água no processo de transpiração, no processo da sudoresta. Então, então recomenda cerca de, de 2 a 3, 3, litros 3 litros de água por dia. dia. Apenas para aquelas pessoas que têm alguns problemas de saúde, de saúde específicos, como insuficiência, insuficiência cardíaca, cardíaca, renal, insuficiência é, hepática. hepática, essas, essas pessoas, pessoas elas podem ter algum tipo de restrição, de restrição na quantidade, quantidade de água, porque elas seguem a recomendação do né, né, médico, do nutricionista, nutricionista mais, mas por conta, conta dessa, dessa restrição. Salvo, Salvo esses casos, nós precisamos de muita água. água. É a é água que é responsável por grande parte das funções vitais do nosso organismo. A água ajuda, ajuda no transporte de nutrientes, nutrientes e no e o transporte, transporte de, oxigênio e no de oxigênio para chegar até as nossas células. células. Então, ela que permite esse transporte ser carregado até as nossas células. Ela melhora o oxigênio, o oxigênio para a nossa, nossa respiração. Nossa respiração. A água, a água é completamente, é completamente responsável, responsável e ajuda, ajuda no controle, no equilíbrio, no equilíbrio da, pressão da pressão arterial. Porque ela, porque ela faz aquele, aquele balanço, balanço hídrico, hídrico né? né? O, balanço o balanço que a gente que chama, chama de sódio, potássio, tá? Tá? ela é que ajuda que nesse balanço, balanço para reduzir e para, para, equilibrar para equilibrar a nossa a pressão, pressão arterial. arterial. A água, a água, ela, ela regula, regula a, nossa a nossa temperatura corporal, corporal. Então, então ela, ela também, também, quando a gente, quando a gente transpira, transpira muito, a gente, a gente passa, passa pelo processo de suor, nós, nós perdemos, acabamos, acabamos perdendo, perdendo muita água também. também. E, ela, e ela, além de regular, de regular a temperatura, temperatura do corpo, do corpo ela, ela também, também é responsável, é responsável pela regulação, regulação da temperatura da do nosso cérebro, né, como eu falei anteriormente nas nossas meninas. A água auxilia, a auxilia muito na nossa, nossa função intestinal. Ela, ela previne o processos processo de constipação. Porque, porque ela aumenta, ajuda a, a água, juntamente com as com a fibras, aumentar o mificado, vai, vai lubrificar as fezes, evitando, né, facilitando, né, facilitando o movimento peristaltal do nosso intestino e facilitando a, da a eliminação das fezes para que, que não, não aconteça esse, esse processo desagradável, desagradável né, da, né, formação da formação de gases e, de da, e constipação da constipação intestinal. intestinal. Ela, Ela age diretamente como, como protetora dos nossos órgãos, dos nossos, órgãos, dos nossos tecidos, nossos da hidratação, hidratação da nossa, da nossa pele, pele quando, quando a gente, gente consome uma quantidade, quantidade adequada de água, de água né, necessária, necessária para o nosso organismo, a nossa pele, pele agradece, porque uma pele fica com mais vício, mais luminosa, mais hidratada, a água, A água também, também é, responsável é responsável pela, pela lubrificação da das nossas articulações. nossas articulações. Ela ajuda, Ela ajuda nesse, processo nesse processo da lubrificação, bem auxilia, auxilia na, na constituição, constituição dos nossos ossos. ossos como com muita gente que está de ossos também. Precisam, precisam e têm a, a presença da água, água e, ajuda e ajuda muito, muito na, na nossa, nossa musculatura. musculatura. Então, olha, olha isso, é importante. Importante. A, gente a gente pensa que, que só tomar água é só para matar a sede, sede, não, a gente, a gente vai, vai falar sobre isso. Sobre o quanto, quanto é importante, é importante que você não tomar água, água só quando você, quando você sente, se sente sede. sede. A água, a água também ela é responsável pela eliminação da de toxinas. todo aquilo que, que está, está acumulado de toxina, de restante, é né? Dos metabólicos dos do nosso do organismo, nosso é eliminado, é eliminado através da linha. Então, a gente, a gente precisa de uma água para eliminar. De um de modo, modo geral, nós podemos dizer assim, assim que a água, água ela é, ela responsável é responsável desde as, as reações, reações químicas, nos processos fisiológicos, até, até o transporte, transporte de substâncias e a eliminação, a eliminação de, substâncias de substâncias que são que tóxicas ao nosso, nosso organismo. Então, a gente acaba, acaba perdendo, perdendo água diariamente, diariamente seja pela urina, pelo suor, pelas lágrimas, né? né? Então, então, a gente, a gente precisa recorrer essa hidratação. hidratação. E muitas, e muitas pessoas acreditam que a água, a água não, é não é importante, que a, a água, água é, é né? É, eu vou tomar água só para sentir sede, eu vou tomar água só para achar que o meu, o meu corpo está sentindo sede. sede. Para vocês você terem uma ideia, ideia, os nossos, nossos rins, rins, né, que filtram o nosso sangue, eles, eles precisam de água, água para fazer o processo de formação, de formação da, urina. da urina. E quando, e a, quando a gente não some essa quantidade, essa quantidade de, água de água suficiente, quando a gente, quando a gente é, é, fica, fica, não, não, não dá, não dá a, quantidade a quantidade de água necessária, necessária para que aconteça essa, essa, essa, esse processo, né, então se, pessoa então, se a pessoa ingere é pouca água, ela, ela tem uma, uma, urina uma urina muito, muito mais, mais concentrada, uma urina, uma urina muito mais escura. escura. Por, que, por, que, por que, que, que isso acontece? Por que que essas Porque pessoas que consomem pouca água, água o dia de de urina uma urina mais concentrada? concentrada. Isso, isso acontece por causa, causa do de um de um hormônio um chamado ADH. ADH. É um hormônio, hormônio que, que vai ADH. garantir que uma reabsorção de água. Falando no grosso, grosso modo, modo pessoa a pessoa consome, consome pouca água, água o, hormônio o hormônio vai fazer com fazer que com aquela água que água está, está já, em já em falta, escassa no o organismo, organismo, ela seja reabsorvida. Reabsorvida, por isso que a urina se torna, urina se torna uma, urina uma urina forte, forte e, concentrada. e concentrada. Então, se, então, a, gente se a gente consome pouca água, água, esse, esse hormônio, hormônio vai fazer uma maior reabsorção de água, quantas vezes foi necessário, porque essa água vai ficar e isso, Sim, isso vai, vai fazendo que vai prejudicando, prejudicando também, também os nossos fins, vai, vai fazer fazendo a, a formação dos cálculos, cálculos né, que, que a gente chama chamar, as famosas, famosas pedras, pedras de, de sims, que então, é um dos casos que pode acontecer, e, e, e, a, urina e a urina vai, vai ficando mais, mais escura, mais uma urina mais densa. densa. Existe um estudo que fala, um estudo americano registrado que pessoas que consomem mais de 5 copos de água por dia são pessoas que conseguem prevenir doenças cardíacas, que conseguem prevenir derrames, né? Conseguem prevenir infarto? Por quê? O sangue se torna menos denso, ele se torna mais fluído. Isso facilita, isso facilita o seu funcionamento, o seu da nossa, nossa água, da, da nossa microcirculação, nas nossas veias, nas nossas, nossas artérias. artérias. Então, então pessoas, pessoas que, que consomem, isso não só eu estou falando, mas estudo americano, americano que consome, consome no mínimo cinco, cinco copos de água, cinco de água ao dia, dia não, não vão ter, vão ter problemas com não vão sofrer de depressão. Se o consumo de água é adequado, né? Né? Quando, quando a gente consome a, a, quantidade a quantidade de água necessária de, de 2 a 3 litros, ou eu vou falar, falar para vocês daqui a pouquinho, é existe um cálculo entre um mínimo e máximo de, máximo, de acordo, acordo com, com o peso o corporal, corporal, é você multiplicar o seu o peso corporal, corporal vezes 0,035, é, é a quantidade mínima de água que, água que o seu organismo, organismo precisa, precisa para as suas funções vitais do seu dia a dia. dia. E o, e o seu peso, peso corporal, vezes 0,045 é, é a quantidade máxima de água que o seu corpo precisa, né? Que vai ser vai necessário, necessário para a funcionalidade, funcionalidade do, seu do seu organismo. Quando a gente, Quando a gente estava, estava falando do hormônio, do hormônio ADH, ADH, se o consumo, o consumo de, de água se torna adequado, não vai, vai ter esse processo, esse processo de reabsorção, a urina não vai ficar concentrada, não vai ficar guardando toxinas, Concorda, Concorda comigo? que Se há esse, há esse processo, processo de reabsorção, de reabsorção é, é, é mais, mais ou menos assim. Possível, quando, você quando você limpa, limpa uma casa, né? Um, né? Um, balde um balde de água, água e vai, vai reaproveitando, reaproveitando aquela água, água, reaproveitando, ela vai, ela se, vai tornando se tornando densa ela, ela vai ficando cheia de resíduos. De resíduos. Então, então, só para te fazer uma analogia, é mais ou menos isso que acontece com os nossos rins, é isso que acontece com essa reabsorção. Através, através desse hormônio. Desse hormônio. Então, então é, importante é importante que a gente, que consuma, a gente consuma bastante água eliminar para eliminar essas, essas toxinas, esses metabólicos através, através da urina. Da urina. Quanto, Quanto mais clara a, a nossa urina, urina mais limpa, mais linda vai estar eliminando as vezes a toxinas. Outra Ou coisa extremamente, extremamente importante, importante, que a gente nem, a gente nem falou ainda nos dos nossos alimentos, não falamos dos nossos produtos, para a gente dar não espere, não espere o estímulo da, da sede para tomar água. Tomar Quando a gente sente a sede, a sede já significa que, é que, que, que o nosso, nosso corpo, corpo está, está pedindo socorro. Então, então não, não espere, espere você sentir, sentir sede, sede para tomar água. água. Sempre, Sempre tome frequência. Um, um copo de água, copo um, seguido, de de água, um seguido, seguido do outro, não, não mais é grande quantidade, quantidade, mas de uma forma constante. Quando a gente sente que sede o nosso corpo, já está precisando de água. Então a, gente então a gente precisa manter, manter o, nosso o nosso corpo, corpo hidratado e qual é a quantidade ideal. ideal. Feito tal? É é calco, sempre mas sempre lembrar, lembrar que vai depender, vai depender se essa pessoa, pessoa é, é praticante de atividade física ou não. Vai depender do clima, do clima, que, que, está, está, clima que está, se o clima que está, que está mais quente vai ter um processo, processo de, sudorese de sudorese mais, mais intenso. Então, precisa se reidratar mais. Vai depender do peso corporal da pessoa. Outra, Outra dica, dica dores, dores de, cabeça. de cabeça, quando a gente está com tá um processo, com o processo de desidratação, de quando está faltando água no, água no nosso organismo, além, além da sede, da né, que, né a gente que a gente já está no processo assim, de socorro de no nosso corpo, corpo nós sentimos dores, dores de cabeça. De cabeça. Saiba, Saiba que, que a grande, a grande maioria, maioria, a grande, a grande maioria, maioria das dores de cabeça são eliminadas quando você toma um falta de água. Sabia disso? Pode ser, pode ser que ser, a, dor a dor de cabeça, cabeça que, você que você esteja, esteja sentindo nos seus dias é a necessidade de água, de água no seu organismo. Seu muitas vezes, você, você pode fazer esse fazer teste, esse teste que tá de estar sentindo dor de cabeça, cabeça e levar é um, um, um belo copo, copo de, água, de água que você vai você estar, tentar, de, de, de repente, resolvendo sem estar precisando tomar um medicamento. medicamento. É só falta de água. A falta de água também causa muitas vezes confusão mental. Atrapalha, atrapalha na nossa, na nossa memória, memória. A, a, pode, pode provocar, provocar problemas, problemas de, visão, de visão, aquela visão, aquela visão mais embaçada, aquela visão curva. Aquela visão curva. Às, vezes às vezes a pessoa fala, nossa, nossa, será que eu estou precisando procurar, procurar um calmo? Às vezes, pode, pode ser, ser também, também pela falta de água. água. Então, então, a água é extremamente, extremamente importante, importante. A, água a água é extremamente, é extremamente vital para o nosso, nosso, nosso organismo. organismo e se, e se tratando dos nossos, nossos produtos, produtos, né, não vou não falar vou de, todos de todos aqui, bem, a gente não vai falar de produtos específicos, a gente está falando a da importância da água, água mas, mas falando, falando principalmente dos nossos cafés, do nosso café burn, com a presença desse cílio micro elas absorvem muita água, então a única quantidade de água que a gente tem no nosso corpo, a gente precisa... Consumir mais, mais dentro, dentro daquela, daquela, né, seu peso, seu peso corporal, corporal, vezes 0,035, a, a quantidade mínima de água ao dia, ou a ou máxima, máxima do peso corporal, vezes 0,045. Por, Por que que eu estou que eu falando, falando isso? Porque, porque muitas, muitas vezes, vezes, quando a pessoa quando faz o uso dos, dos cafés, cafés ela acaba, ela acaba sentindo, sentindo um, um processo de, processo de constipação, constipação porque, porque ela toma ela pouca água. água. Ou ela, ou ela sente dor de, de, cabeça, de cabeça, ou, ou ela tem a boca de seca, de seca, e às vezes e vai achar, achar que é o, que é o café, café, vai, vai achar, achar que é o produto, produto e não é a quantidade, quantidade de, água. de água. Quanto mais água você consumir ao longo do dia, e eu estou utilizando um exemplo dos cafés, a gente já falou da necessidade da importância que tem o consumo adequado de água. Mas só para pegar um gancho aqui e falar dos nossos cafés, é, principalmente o Burnie, todos os outros, mas o Burnie que tem essa quantidade maior e tem o psílio microencapsulado, então a gente precisa dessa quantidade maior de água para que haja o melhor, um melhor funcionamento do intestino, para que puxe todas as toxinas que estão armazenadas ao longo dos anos no nosso organismo, resíduos químicos né, de medicamentos. E vá puxando a grosso modo todos esses resíduos e eliminando através das fezes, através da urina, através do suor. Quanto mais água você consumir, melhor será o funcionamento do seu organismo, melhor será o resultado obtido pelos alimentos que você está consumindo, pelos produtos que você está utilizando. Então, a água é de extrema importância, né, se a pessoa que te apresentou os produtos, se as pessoas que falam sobre os cafés, sobre os nossos suplementos mastigáveis, sobre todos os nossos alimentos, fala da importância da água, é porque realmente vai fazer toda a diferença no seu processo e a água é extremamente responsável pelo emagrecimento. Uma pessoa que consome, no mínimo, três copos de água diariamente, sem modificar nada na sua rotina alimentar ou de exercício físico, ela só por tomar três copos de água diariamente, ela elimina três quilos ao longo de um ano. É só um, uma informação para vocês. Então, a água é extremamente importante no processo de perda de peso. Ela auxilia no bom funcionamento do intestino, na eliminação de gorduras, na eliminação de toxinas. E quando a gente faz uso dos nossos alimentos funcionais, dos nossos cafés, dos nossos suplementos, a água vai ser a carreadora para favorecer o bom funcionamento e trazer um bom resultado dos nossos produtos. Então fica essa dica para vocês, né? A água é o elemento mais importante, é o nutriente mais importante para a nossa saúde, e lembrando que algumas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina D e a vitamina C, é, elas só conseguem ser absorvidas na grande presença de água. Porque elas também, assim como a urina, elas, elas acabam sendo eliminadas através né, da urina. Então, a gente precisa de uma grande quantidade de água para que haja essa melhor absorção dessas vitaminas no nosso organismo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês lembrem-se sempre do cálculo para fazer a quantidade mínima e a quantidade máxima de água ingerida ao longo do dia e que todos os dias se torne um hábito, que você passe a consumir no mínimo 2 litros de água por dia e você vai ver a diferença do seu organismo, da sua pele, dos seus cabelos, da sua saúde, ok? Muito obrigada pelo carinho de vocês, parabéns mais uma vez por vocês estarem aqui conosco na nossa live, e nos vemos na próxima semana. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima live. Legal, pessoal, legal. É, gostaria aí de uma participação aí de todos, né? O que vocês acharam? Gilmar, acho que entrou aqui, né, Gilmar? Tá por aí? Acho que eu vi ele entrando aqui. é legal. É muito boa, viu? Muito boa essas informações. Ah, eu que não, eu que não tinha muito o hábito de tomar água, tomava, mas era muito pouco. Eu vim tomar água depois que eu passei a consumir os produtos Marita, porque parece que eles pedem água, né? Força a gente a tomar água. Mas antes eu não tinha o hábito. E nem sabia, eu sabia que era importante, mas não tanto... É, a importância dela, né, de até na, na questão do emagrecimento. Eu não sabia dessa informação. Muito que bom. bom. Que bom que você gostou. Fico feliz, né, em ter compartilhado informações aí tão importantes, né, para a saúde, mas tão importantes né, que que às vezes a gente deixa passar, né? E assim é muito importante a gente ter essa informação para passar para o cliente também. Porque é, muitos clientes é nossos, às vezes, não tem o resultado por falta dessa informação. Ele não consome a água, ele não toma a água. E aí ele reclama do produto. Ah, não funcionou para mim, o meu intestino está preso, estou sentindo dor de cabeça. Mas não é o produto, é a água. Mais alguém aí? Mais alguma palavrinha? Fique à vontade. O seu microfone, ele está fechado. Oi, Dimas. Opa! Olha bem, é, nosso corpo é feito de 70% de água, 70%. Então, de, de 0 a 100, né, 70% é, é, é muito importante. E pelos componentes que tem a, os produtos da, da Marita, né, principalmente o carro-chefe do é 3.0, ele vai precisar, do, precisar da água para poder estar tá funcionando. Né? Vai ter o pistilho, vai ter a amastina, né? vai estar tá precisando para poder ele é, precisar da água, né? Então, os, os componentes né, puxa a água do, do, do corpo. Então, você tem que repor a água até para a formação do bolo fecal, né, do, das fezes, para poder ser eliminada, precisa da água. Então, para fazer aquela, aquela vassoura, para limpar, senão a pessoa vai ter uma, é, uma constipação, vai né, ficar lá tudo lá preso. Precisa da água. A água é fundamental. Quando, quando o ser humano é, se está com a boca ressecada, com a boca ressecada, era é como se fosse o sinal... É amarelo ali, assim, se você não beber água aí, é, né, você tá aí, tá perigo, né, quando a boca tá seca, quando você sente muita, quando você sente sede, é porque é, o corpo já tá pedindo, é, né? você bebe água, ou senão vamos vamos parar, vamos parar o rim, vamos parar, parar o intestino, então, é, nunca deixar que a boca fique ressecada, e sim, é fazer esse cálculozinho aí, o cálculo de que é, que é feito o peso, né, é, o peso vezes a, vezes a água, né, vezes a quantidade, tem um, tem um fator determinante, né, que é 0,75 ou 0,45, tem um fator de acordo com o seu peso, que vai ser a quantidade de água que você não, é, é, é, O polo do não funciona sozinho, se você não fizer a sua parte. Show, Eni. Obrigado, Eni, por complementar aí. Muito bom. Alguém mais aí tem alguma dúvida? alguma? Pode ficar à vontade, pessoal. Esse espaço é nosso, é, tá? O... Eu acho aí que o Eri já disse tudo, né? Se um dos sinais da falta de água aí, né? Meus, eu sempre gostei desse vídeo dela aí, pelo seguinte, um dos sinais da falta de água é quando a sua boca já está ressecada, né, mano? Se você deixar a boca ressecar, já está faltando água, é hora de... Bom, é bom nem deixar secar, é bom nem deixar ficar com a boca seca, né? Sim. O ideal é esse, você não deixar a boca ressecada. Deixou a é boca verdade. ressecada, você já está na água da batata. Eu, eu, eu, quero, eu quero propor um desafio aqui para todos que estão aqui, tá? É, amanhã, amanhã é sexta-feira, né? hoje foi dia do cliente, nós estamos aqui fechando esse dia com essas informações, eu, nós estamos aqui agora em 10 pessoas, eu quero propor um desafio. Né? É, na hora da postagem, faz um vídeo tomando água, Faz um vídeo é, é tomando perfeito. a sua água e, e posta nas suas redes sociais e diz diga para as pessoas a importância. né Porque, assim, aí ela só é legal quando a gente transborda. né Hoje eu fui inspirado, mais uma vez eu vou falar aqui da Ana Paula, viu obrigado, Ana Paula, porque é, essa inspiração vai fazer a diferença na vida de alguém que não tomava água. Né? Às vezes a pessoa ela não toma água porque ah, eu não, não gosto de tomar água, mas tem, não tem essa de gostar, tem que tomar Gostando ou não, tem que tomar essa água. Está frio, está calor. O Dimas, aqui, Opa. Dimas, aqui, aqui, aí, aqui. é, isso. Isso é parte da minha rotina. É, isso. Vou passar da mochila, onde for, é para parte da minha rotina. Eu quero desafiar todos, fazer um videozinho amanhã, incentivando as pessoas a tomar água e pôr nas redes sociais. Para a gente criar um movimento de tomar água. né? Isso é muito importante. Ô, ô Dimas, eu tenho um grupo da Marita, né? Na qual eu vindo produtos, e todos os dias, diariamente, eu coloco lá, né? Aí eu tenho um. É um videozinho, né, que fala você já bebeu água hoje? né Então, sim, aí eu coloco no grupo, né e o grupo já já está acostumado, né, porque todos os dias eu falo que ela dá importância para beber água, no, no dia mundial da água, independente do dia mundial da água, sempre coloco lá. Então, a gente não pode é, vender uma coisa e a gente não fazer uso. né A gente não é pode verdade. vender o café porque é, que o cliente tem que, tem que tomar água, se eu não uso agora água, eu aqui, eu pegar a água aqui. Quem me conhece sabe que eu bebo mais de 3 litros de água por dia. Então, Legal. a gente tem que... A jamais... É, é, né? é, vendeu um, uma lata de café... Ah, você tem que usar água. Isso. E você não faz isso. É complicado. Muito bom, muito bom. É, bom, gente, então, então eu acredito que foi bem produtivo, né? Esse, essa, esse nosso bate-papo aqui de hoje, né? É, mais uma vez, eu quero incentivar... Aí a, a todos, a, a, nos compartilhamento, aí compartilhar os, os materiais aos quais, aos quais nós estamos compartilhando nos grupos. Às vezes eu não compartilho nos três horários nos grupos, mas é porque, é porque já tem um excesso de fotos, né? eu acredito que todos estejam guardando aí nas suas pastas, mas é muito importante a gente estar é, promovendo os depoimentos, né? o, os resultados de antes e depois do café, nós temos assim, diversos depoimentos, diversos produtos que ele causa uma ação imediata, né? uma, uma ação rápida, é, por exemplo, os produtos para pele, o rosa mosqueta principalmente, o café, eu acredito que são os de emagrecimento e de pele os que, os que a gente tem mais depoimentos, né? E a gente está focado aqui, eh, durante esse mês, aqui no Café, porque é o, é o produto que a gente mais tem história de sucesso. Então, assim é, a venda das nossas equipes está aumentando muito depois dessas ações, né? muito mesmo. É assim um, uma, uma, um número consideravelmente de pessoas que estão vendendo muito mais porque estão compartilhando as fotos. Né? Parece algo simples mas é um simples que funciona. Mas, assim, além da gente estar compartilhando, é importante a gente estar ensinando as pessoas da nossa equipe a fazer a mesma coisa, compartilhar também, né? Porque dessa forma a gente vai se transformando é, o nosso próprio negócio em um negócio que está se divulgando, é, não tentando vender um produto, mas mostrando que nós temos um produto que proporciona resultado para as pessoas, né? Então, eu quero mais dessa vez incentivar aí a todos a compartilhar nos três horários, ou nos quatro, né? Mas a gente está fazendo às oito da manhã, ao meio-dia, às seis da tarde e às 22 horas, né? Agora mesmo a gente já vai acabar aqui, já vai compartilhar para a gente estar aí é, sempre vivo com, as nossas, com os nossos status, com os nossos stories, porque é isso que realmente faz as pessoas pedirem o produto, né? O Gilmar está aqui, olha, o Jumar é um... É um... A minha equipe, eu sou o campeão de vender, de vende aí é, olhos ozonizados, né? É assim, o Gilmar, o Gilmar pegou isso com tanto afim que Se você hoje entrar ali no Facebook e digitar olhos ozonizados, você só vai encontrar publicação do Gilmar. É, é difícil encontrar uma que não seja dele, não é verdade? É verdade, é, é assim. Ele ele mudou o Facebook de olhos ozonizados, né? E tá vendendo bem. Tá aí a resposta: ele vende muito. Então, o que que quer dizer isso? Quando uma pessoa for procurar alguma coisa, vai encontrar o Gilmar. É fácil de encontrar ele, porque ele tem muitas publicações. Né? Só que assim, o Gilmar não atinge nem, mas nem, mas nem meio do meio, do meio do meio por cento, né? Porque esse oceano ele é azul, ele, ele não acaba nunca, ele é gigante. Né? A gente tem um mercado milha, multimilionário né? para a gente estar trabalhando. Isso, isso Dimas, eu quero parabenizar a todos que participaram hoje aí. E eu fiquei muito feliz, muitas aqui pessoas aqui na, na apresentação. Então, isso é muito importante, até para a gente modificar isso aí. Eu quero dizer que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, acontece, ninguém aqui é concorrente de ninguém. Você pode morar, você tem o seu, seu vizinho, você tem vizinho, né? Da, da sua rua aí, é onde você mora, que não, que não é seu concorrente. Né? A, a internet aí é uma, é uma avenida aí sem, sem, sem engarrafamento, sem trânsito, sem nada. É, é muito larga a internet aí. Então, como diz Dima, o céu é o limite. Então, acho que o treinamento sempre é importante para a gente saber as novidades. Às vezes, um compartilha com o outro, isso é muito importante. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz hoje de, de muitos, é, muitas pessoas participarem, e principalmente as mulheres. Eu, quando eu vejo mulheres mulher, assim, a organização, a participação, elas têm uma forma de, de lidar com um, um carinho, com atenção. É, e, como, dizia, é, como diz o Erasmo um Carlos, né? diz que mulher é sexofágico, mas que mentira absurda. É absurda mesmo. Show de bola. O, o, o Dimas, esse, esse, esse negócio da água aí é fundamental também, porque tem, <risos> tem um vídeo aí do Nordeste, aí, rapaz, não sei se você já viu esse vídeo, uma senhorazinha lá do Norte, né? E... É o seguinte, rapaz, ela senta a madeira no Café Marita, mas por quê? É, é, mas ela, ela fala muito mal do Café Marita mesmo na, na, a, no YouTube que ela gravou, né? Que ela falou que ficou sem evacuar vários dias depois que começou a tomar o café. É, mas por quê? Não foi orientado a ela a fazer essa ingestão de água, né? Então, é, é fundamental a gente estar tá muito aí ligado a isso. Foi muito bom ter trazido aí esse assunto aí de novo é, para cada um de nós, para reforçar cada vez mais o conhecimento, entendeu? É Obrigado, Jackson. Obrigado, agradeço a Ana gente, Paula, tem... água, viu? A água é vida, né, Jackson? Olha, bem, você agradeço é a Ana Paula, é culpa dela, viu? Não, <risos> não Ana Paula, água. Foi, foi muito Viu, estampa, Ana Paula? É culpa sua isso aqui hoje, viu? Não, boca Paula, cadê você? Fala aí, Ana Paula. É... É que legal. É porque a gente aprende, água... né? Valeu, Jackson. A pessoa Jacques. que bebe água compromete todo o sistema. Exatamente. Só a pessoa que, bebe água, é que você tem bebe que... água, você tem o quê? Você tem sais minerais, você tem tudo que faz... Ao que a, o que a... o treinadora falou, é o balanço hídrico. Você tem que fazer o balanço hídrico e você tem o quê? Você tem que ter o, é, o equilíbrio de, de potássio, sódio, até para o seu coração funcionar, né? É, tem que, tem, você, tem, você tem que ter a, a bomba de sódio e potássio funcionar, Isso. você tem que ter beber água, que é importante. Aí, a, a, você, você pode ficar num deserto, né, você pode não ter comida nenhuma, você tá, às vezes você encontra pessoas que... Às vezes, Entrou num buraco, né, está no buraco há dias, mas ele, a água da chuva ele aparou e bebeu água, ele consegue sobreviver alguns dias. Então, então, sem água, não, não é. é para você vender nossos produtos. E acho que para pedir uma coisa corretamente aí para falar sobre a água, ah, para depois falar de todos os outros produtos, porque a água é, é, o, é o fator fundamental. Obrigado, Erin. Oh, Gilmar, oh, manda aí oh, sua oh, dica oh, aí, Gilmar. O oh, oh, oh, Dinos, é o seguinte, olha só. O nosso organismo, ele é sistêmico, né? O Eri sabe disso, como todos aí sabem. Funciona aí interligadamente aí, coração, funciona aí, os rins, né? Funciona, é, é, tudo é sistêmico, né? E a água faz parte desse sistema sistêmico, né? Uma redundância a água faz parte disso. Ajuda no coração, que nela ela falou aí, ajuda nos pulmões e ajuda também na área renal. Entendeu? É fundamental. Quem não toma água, consequentemente, vai formar aí cálculos renais, vai ter dificuldade pulmonar e vai ter dificuldade cardíaca também, não tem jeito. É 3 em 1, entendeu? Vai afetar o 3 em 1 do cara. Aí o cara vai para o Beléu, irmão. Afetou é o 3 em 1. Ó, eu afetou coisa, afetou, já afetou, um afetou um peso. o coração do, do nosso afetou produto. O coração, é... Afetou o pulmão e afetou o rim. Já era meu irmão. Não so, tem jeito. Jackson, a função dos nossos do nosso produtos é se livrar das toxinas, né? É, através da, da, da urina, das fezes. Se você não toma água, como é que você vai? Que o nosso sistema parece um, o nosso corpo é um tipo um carro. Se você não toma água, como é que você vai ter resultados é, satisfatórios? Se você não toma água, você não vai, você não vai xixi não vai é, formar o bolo fecal para você eliminar aquelas fezes. Está carretida ali, vai endurecer. Daqui a pouco você vai ter que ir no médico para poder fazer uma cirurgia para poder retirar, tá, tá e pedrou, pedrificou aquelas fezes. Então, o xixi você não urina. Então, se você não bebe água, ele recomenda que ele não use os nossos produtos. É verdade. Muito obrigado, produtos... Opa. Eu não falei nada ainda, então deixa eu falar um pouquinho aí. É, aproveitando aí o gancho de todos vocês, vocês falaram muito, muito bem aí. É, e relativo ao produto, é, eu, eu, eu penso assim, já que você vai no, no, no médico, no hospital, quando ele receita um remédio, a primeira coisa que ele fala, beba bastante água. Porque a água é, é a, o principal é, diluente do próprio remédio. Neste caso, para o nosso trabalho aqui do, do dos fundamental para que ela dilui todos os seus elementos para que possamos, é, para que possa acontecer um algo, é, como é se diz, aquilo que a gente está desejando que aconteça, eliminar as toxinas, né, é, é, que são um dos principais e fazer com que o, o, o que a gente está tomando cause um efeito benéfico para, para a saúde e o nosso produto, ele é um produto para a então, ele deve, sim, ser usado com bastante água, como já foi dito aí. É, esses produtos, quando a gente começa a tomar, que eu já tomei muito desse café, principalmente o azul, é, que é bom para a memória, e esse, quando você começa a tomar esse café, a, a sua boca começa a secar. E isso é interessante, porque ele mesmo te proporciona o o, a necessidade de tomar água. E, e isso é muito bom. Muito bom, Paulo. Obrigado, obrigado. Oi, Jumar. Posso, posso comentar alguma coisa? Manda ver, Jumar, o microfone é seu. Primeiramente, o atraso meu, eu já justifiquei antecipadamente com você, né? Sim. Era um outro compromisso que eu tive. É, com relação aí, eu só peguei o finalzinho com a Elisângela falando, né? É, Existem estatísticas comprovadas que um ser humano já suportou até 50 dias sem alimentação. E, com relação a beber sem água, sem beber água, a estatística comprova que, em países mais frios, são sete dias no máximo. Em países quentes, como o Brasil, apenas quatro dias. Os dados comprovado são provas realmente científicas, entendeu? Aí você vê a prova, a prova de que quanto faz a falta de água, né? E outra coisa que é mais interessante de tudo é que na própria palavra de Deus diz que Jesus é a fonte das águas vivas. Se o próprio Criador, o maior homem deste mundo, é comparado com a fonte das águas, aí a gente já pode de, de, definir como água principal elemento de sobrevivência em nosso ser humano. Muito bom, Gilmar, muito bom. É, muito bem colocado aí as suas palavras, né? E, e sábias também. Todos aqui estão de parabéns, né? e deu aí a sua contribuição. Eu não ouvi aqui hoje o Petrônio, não ouvi o Edivan, a Ana Paula. Se quiser falar, fica à vontade também, tá? Tá. Isso é um espaço nosso, viu? É, eu vou, eu vou falar um pouquinho. É, eu fiquei muito feliz né, em saber que você ia... É, a pauta hoje seria água, né? Porque realmente uma cliente minha perguntou, né? Porque o que eu passei para ela foi que ela teria que tomar, tomar água antes de tomar o café e depois. E aí ela me deixou assim, numa dúvida, se seria necessário. Bom, eu aprendi assim, né? <risos> Mas aí foi quando eu resolvi perguntar para você. É, e, e agora, se antes eu bebia água, agora eu vou, vou beber mais ainda. Mas, Paulinha, deixa eu só completar aqui. Quando eu, eu lhe vendi a primeira lata de café, né, porque eu, eu sou responsável por você, né? Ah. Eu lhe cadastrei, você foi a minha cliente e hoje faz parte da minha equipe. É, eu falei para você que a importância de tomar água, né? de tomar um copo de água antes de você ingerir o café e outro depois. Expliquei por quê, né? Porque quando Sim. a gente ingeria o café, ele se transformava em um gel, tipo um esponjinho, né? E uhum. para ele funcionar direitinho, para é, sugar a gordura do seu organismo, das, das vísceras, do intestino. Teria que, que ter a ajuda da água. Você lembra que eu falei isso? Sim. Pois é, eu é, falei é, isso Justamente... Tomar às vezes a pessoa esquece, né? Ainda nossa mar. Foi justamente isso que eu passei para a minha cliente, Sim. entendeu? Ah, tá. Aí, entendeu? Pois é, uhum. só que ela questionou. Até porque eu passei para ela o vídeo do... O vídeo o vídeo do, do Dimas e um outro vídeo também que tem dizendo, né, o porquê tomar água, é, aí o, o do Dimas diz a quantidade de café, diz que você tem que tomar água, aí ela disse assim, mas no vídeo não tem dizendo que você tem que beber água antes e beber água depois, aí foi aonde eu tive que Entendi. recorrer ao Dimas, né? Uhum. <risos> Anne e Alcimar, com, com o encapsulamento né, do café, né, do pestilho, é, não se faz mais necessário usar o tomar água antes, tá? Mas se quiser continuar, ótimo. É, tanto que o, tomar o café, é, você diz que tomar café em jejum, hoje não. Você pode tomar o café junto com o seu café da manhã, com o seu pão, com a sua bolacha, Tá? E antigamente não, você tinha que tomar o seu café antes, né? Antes do seu café principal. Hoje não. Você toma, pode comer seu bolá, seu pão e tomar seu café. Já meio dia são 30 minutos antes. Já a, a noite, né? A noite é 30 minutos antes do seu café principal, tá? E a, o encapsulamento fez com que o, o, o líquido que tem, né, o, o ácido que tem no, no estômago você, você toma o café, ele já funciona lá. Mas se você puder ajudar a tomar o café, é desenvolve muito mais rápido. Eu, por exemplo, gosto de tomar o café em jejum. Gosto de jejum, acho que o resultado é bem melhor para mim, em jejum. É, não é bom para quem tem tipo diabetes. A pessoa que toma o café em jejum, ele pode ter um, um desmaio, né porque ele o açúcar baixa rápido, baixa muito rápido. Então, se a pessoa tiver com açúcar com a glicose altíssima, sem tomar o café em jejum, aí é tipo você vai fazer uma caminhada em jejum. Quando você faz uma caminhada em jejum, é, pela manhã, por exemplo, em jejum, você vai caminhar, o açúcar é queimado no músculo. Quando você tá, tá correndo, caminhando, você o açúcar vai queimar no músculo. Mas, normalmente, você pode encontrar alguém que desmaiou na rua. Então, é igual o café. Se você tomar o café em jejum, essa pessoa pode ter um desmaio é por isso que eu, mudou o protocolo de você tomar o café junto com o seu café da manhã com o seu com o seu alimento pois é, eu como já, é eu como sou diabética aí eu o que eu faço eu tomo eu como uma banana né antes de tomar o café eu ou uma banana um pedacinho de mamão aí tomo um copo com água aí eu tomo meu café mas eu nunca tomo ele em jejum, não Justamente por isso, porque eu sou diabética e eu não. Eu tenho medo de, de que me ocorra algum problema, né? Alguma consequência. Aí eu prefiro comer uma fruta antes. Bacana. Petrônio! Conta alguma coisa para nós. Esse café já trouxe o um benefício para você, não foi? Oh, boa noite, pessoal. Já, com certeza, Dimas. Eu, ouvindo uh, esse treinamento do café, eu quero primeiro parabenizar esse treinamento top, né? Que teve sobre a água. A água é, é fundamental, é vida, né? Eu quase não tomava água. Depois que eu comecei a tomar o café Marita, aí eu acostumei, habituei a tomar bastante água. Minha saúde transformou, né? E através do café Marita eu tive muitos resultados. Muitos, muitos, muitos. E após o Covid mesmo, eu tive muita sequela. Tomando um cafezinho aí, top de malha na conta. Muito bom demais. E, e, e falando sobre água, tomar uma água de boa qualidade também é muito importante. Eu tava, eu tava dando uma pesquisada sobre água. E a água, como 70% 80% do nosso corpo é água, se nós tomar 40 de água com água alcalina, ela vai trocando a água do corpo. Porque a pessoa que, que não toma água, ele vai ficando aquela água... Parada dentro, água parada nunca é bom, dá tá pernilongo dá tá tantas coisas, né? Doença. E água parada dentro do ser humano, ela fica ácida, onde ocasiona câncer, enfermidade, é, uma dor de cabeça é água ruim dentro do corpo, um monte de coisa, né? E eu lembro quando eu era criança que falou, mãe, tô com dor de cabeça. Mas minha mãe falou assim, vai tomar água, meu filho. Se ela tomar água, sarava. Então a água é fundamental mesmo, muito bom. É bom, né? Você Toma falou um água importante, aqui. né? Água de boa qualidade, isso é fundamental, né? Uhum. É, não é qualquer água, né? É muito importante uhum. isso, muito importante mesmo, né? É porque às vezes a gente... A água também ela pode se transformar em um veneno, dependendo da água que tá tomando, né? Tem que tomar <risos> esses cuidados aí. Mas eu achei é top, top demais. Se tiver mais treinamento sobre água, aí, vamos aprofundar sobre a água, e café a junção desses dois vai ser top demais, né? Com certeza. A gente vai trazer mais temas assim, né, e outras, outros temas também, né, relacionados aí à saúde, e que tudo que, que é relacionado à saúde, a gente precisa tomar esse cuidado, até mesmo porque nós somos consultores, né, a gente tá preocupado com saúde, com pessoas, né? Sim. Ei, Dimas, e aí, Dimas? Opa! Tem mais um minutinho aí? Tem, tem sim. Não sei se eu te falei sobre, sobre o Café Vermelho, tem um, tem um cliente aqui, ele falta um ano. Pra, ele é quase médico, sabe? Falta um ano para ser médico e trabalha no hospital. E ele tem um problema cardíaco. Ele já teve infarto e toma remédio para o coração. Ele começou a tomar café marita, café marita vermelho, vermelho, vermelho, vermelho. Quase um ano tomando café vermelho, sabe? Agora ele, quando chegou a pandemia, estava tava no meio da pandemia. Ele queria parar de trabalhar por causa do COVID. Aí ele falou pro meu, doutor, ó, eu não tenho como, eu não quero trabalhar na aula do Covid. Ele falou, então você passa pelo seu cardiologista, faz tudo os seus, seus exames certinho, negócio do coração, lá, tal. Aí você traz, que daí não é se afasta você. Ele foi fazer, rapaz, ele tem uns 8, 10 anos consecutivos que ele faz os exames do coração, sempre dá problema e toma remédio, né? Aí agora, ele fez certinho, né? Não tem mais nada, médico, não tem como afastar você, você não tem mais nada no coração. Rapaz, Tomando café vermelho, ele sarou do coração. Mas é né? isso é forte, hein? E ele forte. tá se formando a médico agora. Falta um ano para ser médico. E ele trabalha, trabalha no hospital é instrumentador cirúrgico, tá? É maravilhoso. Isso é forte, né? Isso é muito gratificante, né, pra gente, né? Isso vale muito mais do que dinheiro. Verdade. <risos> muito mais. Isso, isso é imensurável, né? Ô, Opa. isso sei que o Petrônio falou a respeito de água imantada, né? Eu já trabalhei vender purificador é, de água imantada. Realmente, o resultado de saúde é uma coisa fantástica, tá? Porque é... ela regula, ela, o imantador ele regulariza a água, o mesmo pH no, do nosso corpo. Aí, há é resultado, né? De, de, de, de saúde é fantástico viu Petrônio? eu já trabalhei Verdade. Com, tinha uma marca aí muito conhecida mesmo eu vendia muita causa disso aí. olha aí legal que muito bom, bom mesmo que bom. vou incentivar a Marita a trazer um aparelho desse oh, vai ser <risos> tá bom, né? o água boa o água boa junto do nosso café né tudo de bom não não tinha que não é a minha cidade, em um mês, 26 aparelhos, rapaz. Aí, e tá não, não era barato, não, rapaz. Era médio de 300, 400 reais cada um naquela época, hein? É, vamos incentivar a empresa, então, é já que é para a saúde, né? Que que a nova, gente quer. Bom. Obrigado, Gilmar. Muito bom, rapaz. <risos> e aí, Edivan, fala aí. Tá com frio aí? A voz também tá com frio? Não, rapaz, a relação da água, a gente já, já falaram tudo aí, né? A gente tem visto aí o nosso Nordeste, a secura que era, né? Quando fizer a transposição aí de São Francisco, chegou água, trouxe vida, trouxe né os benefícios da, da saúde para as pessoas, e assim é o nosso organismo, né? Quando não tem água, a gente fica morto, seco, né? e a água é, é a que traz a vida para nós né eu fico feliz aí com os resultados do café né tanto eu que faço uso aí sou consumidor aí fiel e as minhas filhas né com muita luta parava começava hoje estão tomando estão tendo os resultados estão fazendo a academia junto com o consumo do café estão tendo bons, bons benefícios né um bom retorno e é um produto que a gente confia eu já estou aí há muitos anos trabalhando com Marita e a confiança total, né? E água não tem o que falar, né? Água é vida, né? Menos Sim, aquela cara. que passaria e não bebe, né? E se tiver algum probleminha, vai lá na fonte, hein? Lembra Já da não? analogia do início, né? É, é, Vamos voltar lá na fonte, porque Vamos é lá que tem tá um problema. Isso. <risos> Edivan, é... Dimas, é porque as pessoas às vezes querem ter um resultado rápido. Rápido. Eu, quando vendo uma lata de café, eu digo assim, é... não é essa lata que vai resolver a sua vida. O protocolo, no mínimo, é 90 dias. 90 dias para você começar a ter um resultado. E depois que você tiver o resultado, você vai ter que fazer uma manutenção. Então, as pessoas querem que, numa lata de café, em um pote de bala, resolva tudo. É, agradecer a Ana, né, por ter é, né, falado com o Gimas, e Dimas, é, sobre o tema da água, que é muito importante. Teve que dividir o tema da água, desencadeou várias... Né, vários relatos aí é que, o, que o Petrônio colocou aí, muito bom. É ótimo esse seu depoimento né, sobre o café, o café vermelho, que eu faço uso dele né, e recomendo, mas as pessoas, não, às vezes, não acreditam. Às vezes, a pessoa prefere é, ir numa farmácia comprar um medicamento, que é muito mais caro do que comprar uma lata de café. Se você for numa farmácia numa farmácia um, um, um medicamento para a pressão, é, às vezes, é muito mais caro que uma lata de café. Ah, vezes, é, então, pode tomar um, é, beber um café, saborear um café, né, que, é o, que é o nosso patrimônio, nosso país, nosso Brasil, e prefere cumprir, de é, cliente adquirindo, adquirindo doenças. Né? Então, é isso. Parabéns, Andy. Ana, né? Ana, pelo, pelo tema. E aí, eu continue assim também, Jim, mas continuei com esses temas, que é muito importante. E aí, cada, a opinião de cada um aqui é nos fortalece, nos é, faz nos enriquecer. E aí, daqui a pouco, a gente vai estar dando aula nas, nas universidades. Isso. E aí, quem quiser assistir depois, se você quiser mandar para alguém, eu vou deixar no YouTube, tá? Eu transmiti, vou deixar lá linkado, porque às vezes tem gente que tem essas dúvidas, né? E aí pode assistir ali, pode relembrar alguma coisa, eu vou deixar ali gravado. E é interessante que você falando, Eri, as pessoas são imediatistas, né? Hoje mesmo, uma, uma pessoa perguntou em um dos grupos que nós estamos, ela falou assim, ah... Uma cliente minha, ela quer um produto para emagrecer rápido. <risos> Falei, poxa, uhum. mas emagrecer. Eu fiquei pensando, né? Caramba. Aí eu coloquei a resposta lá para ela, tudo certinho. Aí depois a gente fica pensando, né? Pois por isso que tem tanto aproveitador no mercado. O cara vai lá, vende um remédio, a pessoa toma aquilo, fica doente. Porque ele é imediatista, ele quer um negócio na hora. E é um processo, né? Se não for um processo, não vai dar certo. A gente está com uma, com uma ideia de criar um grupo né, só com pessoas que querem um emagrecimento, que querem um acompanhamento. Né, é, então, a gente está com, com essa visão, sabe? De, de colocar uma pessoa para orientar também, né, uma profissional aí que oriente. Mesmo que a gente... Todos os participantes do grupo paguem uma taxinha para ela, porque ela também tem o trabalho dela, o tempo, né? Então, colocar uma profissional, uma nutricionista para acompanhar esse, esse, esse cliente e todos os líderes que quiserem participar também, chamem seus clientes para dentro desse grupo. A gente está pensando em algo assim. Eu já até fiz um anúncio para procurar uma profissional aí que esteja disponível, é para a gente poder ser o diferencial na vida das pessoas. Né? a gente precisa criar isso esse... ah, eu, eu não quero ser igual aos outros eu vou fazer diferente né? porque quem faz igual desiste né? ele, ele vai chegar uma hora que ele vai parar ele vai desistir porque ele está sendo igual ele não está fazendo nada de diferente para o mercado nada ele está oferecendo, é, então isso é muito importante uma ideia né? é, cada um de nós aqui fosse cadastrar vender uma lata de papel coisa, a gente poderia cobrar uma, uma taxa nossa e esse, a gente cadastrar nesse grupo né, que teria uma orientação de alimentação, então uma dica uma dica, que seria muito fortalecimento. Então, a é. pessoa que é, no caso, você falou aí, mas elaborar como que pode ser feito, e aí entrar tá nesse grupo, nesse grupo, nos focos aí, é, que cada cliente que fosse, se você fosse, você teria receber uma fichinha, uma senha, ele, ele entraria no grupo. Seria muito, isso, muito importante. isso mesmo. Beleza, gente? Sim. Olha... Opa! É por... É por é... É bom você tocar assim, vocês tocarem assim, nesse assunto, porque, assim, realmente a gente vê que os clientes, eles ficam meio perdidos, sem saber o que fazer. Porque, tipo, eu vou tomar o um café, mas vou continuar comendo as mesmas coisas, ou eu vou precisar fazer exercício, ou só, só uma caminhada resolve. É tipo isso, entendeu? É, eu, eu digo assim porque até foi pelo que eu passei quando eu quis começar a emagrecer que eu cheguei nos 89 quilos e eu não sabia o que fazer, né? Como fazer? Às vezes eu começava a treinar e daí logo eu me desestimulava e aí foi quando a Dona Cimar me apresentou o café. Aí eu fiquei naquela dúvida: eu vou tomar o café, mas tipo eu vou diminuir, eu vou diminuir a minha comida, mas o que que eu vou comer? Tipo isso, entendeu? A dúvida das pessoas também é essa. Sim, então, a, a, é, isso é normal, é normal, até mesmo porque é, não existe, o, não existe assim, uma educação assim, para falar assim, ah, é, já foi criado grupos assim, inclusive com a doutora Elisângela, né? antes ela fazia os grupos, a gente, eu mesmo já participei de grupos dela, por isso que eu confio tanto. Porque, assim, é, quando, a, quando a gente está em uma comunidade, né, um, um, a gente já tem ali o pertencimento, então, a gente tem um incentivo. Por exemplo, a, essa profissional, ela vai ali e fala, olha, é, vamos todo mundo, a gente vai alimentar com menos gordura, é, salada, tal salada, a gente não pode comer tal alimento, a gente precisa tomar água, a, gente, a atividade física, se for fazer... É, ela vai dar aquelas dicas, às vezes tem algum tipo de atividade que você pode fazer até mesmo em casa, com um vídeo do YouTube, né? A gente já fez muito isso, o Eri faz também no grupo deles, funciona muito, né? Então, mas assim, quando a gente tem um grupo de pessoas fazendo, um incentiva o outro, não desiste assim como você desistia das academias né? de fazer as atividades, porque um vai puxando o outro. Então, é bem interessante mesmo esse trabalho em grupo, Eu acho que se dá um resultado comidável, né? E assim vai gerar resultado de cliente. E o que mais nós queremos é, é compartilhar resultado, né? O nosso negócio é de compartilhar resultado, não é produto. A gente não está aqui para vender uma lata de café de forma alguma. Não quero, não tem interesse. A gente quer ver o cliente ter resultado, porque se o cliente tem resultado, o outro vai ter, o outro vai ter, o outro vai ter, e aí sim o negócio fica lindo, lindo, lindo. O time. Opa. é O, o, o café do sozinho pode falar. Fala, fala, Gilmar. O que a Ana Paula falou, eu, eu já participei, né? Você sabe os resultados que eu tive com grupos nesse sentido, tá? E o que é importante é frisar para as pessoas, inclusive minha esposa sempre, ela não, não, não aparece em nada, mas sempre de trás ela me dá suporte. Ela diz o seguinte, ó, é importante que cada lata de café que você vender... Se deixa bem claro para a pessoa que o café não é milagroso. Não adianta a pessoa querer comer o café e se entupir, se entupir, comer de tudo, fritura, ele não vai ter resultado nenhum para ter um defeito no café. Então, o que, é que eu faço? Olha, você vai ter que fazer uma reeducação alimentar paralela com o uso do produto para que você tenha um resultado bom. Isso é importante. Não adianta querer vender o que tomar, porque a maioria, infelizmente, o ser humano, eu falo que eu sou obeso, eu, né, eu, eu passo por essa dificuldade, o ser humano, ele quer facilidade. ó ah, esse café marito é bom, eu vou tomar e quer saber de fazer dieta, Nina. Primeira pergunta, que muitos perguntam, tem que fazer dieta? Eu falei, dieta não, você tem que fazer uma reeducação alimentar. O que é reeducação e dieta? Dieta você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, não pode comer reeducação alimentar. Você pode comer de tudo, porém, em quantidades moderadas. É a diferença. E se a pessoa fizer isso, ele vai ter um resultado fantástico, porque o nosso café, o nosso produto, funciona. Eu já tenho resultado, eu emagreci mais de 25 quilos, 30 quilos nesse sentido, e eu sei que realmente faz. E não emagreci mais um, porque andei pisando, tropeçando. é verdade, essa eu sou bem honesto em dizer. Mas a outra coisa que é importante, Dimas, eu participo de um grupo online de reeducação alimentar. E a menina, uma das coisas que é forte, que dá muito resultado nesses grupos, chama-se palestras motivacionais. Ju, no sentido, mas enquanto eu posto alguma coisa no grupo lá com relação a esse negócio de alimentação. Porque, para poder ter um resultado bom, precisa ter um produto excelente, ter então, uma reeducação alimentar, alimentar está sempre motivado esses é. três pilares aí o resultado é fantástico beleza saluto ele não funciona sozinho né se você claro que ele o é, que é opetite, bem aí viu inibir. Ele ele inibir, mas se você não, não tomar o produto corretamente nos horários corretos ele não vai funcionar então você tem que usar isso corretamente ele vai Se você tomar a sua água você praticar pelo menos 15 minutos, 30 minutos de caminhada, uma caminhada na sua rua, que vai comprar o pão, e ele vai funcionar. Então, ele não trabalha sozinho. Então, quem vender um produto a um cliente e dizer que não precisa tomar uma água, que não precisa fazer uma reeducação alimentar, você pode não é passar fome, não é passar fome. É a reeducação alimentar, como o próprio Gilmar falou aí. Ah, se eu vou tomar isso aqui, vou passar fome? Não. Você vai, ele vai inibir o apetite Você vai, menos, você vai ficar menos ansioso Para querer comer E você vai tomar a sua água Fazer a sua caminhada E você vai vendo ao longo do tempo o resultado Mas às vezes a pessoa quer quer tomar o café Quer tomar o café em duas latas Quer resolver em três Não, são, são 90 dias que você vai começar a ter o resultado E aí você deu uma pesquisa Que diz que a partir do segundo ano Você fazendo uma reeducação alimentar Você fazendo uma dieta Você fazendo... Dois anos é como se fosse um chip dizendo assim, agora agora realmente você emagreceu. Mas é, nos primeiros seis meses, primeiro ano, o corpo ainda não se adaptou. Não, é cerca de dois anos que o corpo diz assim, é, agora o seu peso ideal é isso E se tiver é, que desistir. Assim, eu... E se é, for desistir, eu... volta lá na fonte, né, né, Iri? E... Volta lá na fonte. Não tem milagre, não tem milagre. Eu gostei muito do que o Gilmar falou aí sobre esse preparo aí motivacional também porque também a gente precisa observar que tem dois tipos ou dois tipos de cliente né tem aquele cliente que ele aquela mulher mais vaidosa ou aquele homem mais vaidoso que ele quer ter um emagrecimento mas só para ficar chapadinho ali né com a barriga legal definida né mas já tem aquele outro que ou aquela outra mulher que ela quer emagrecer mesmo, que é uma coisa que está incomodando a estética dela. né? É uma coisa importante a gente diagnosticar para qual tipo de cliente a gente está oferecendo o produto. Se é só para aquela mulher que quer ficar chapadinha, para curtir o verão e tudo mais, ou para aquele homem que quer ficar chapado, ter aquela barriguinha trincada lá, entendeu? Ou se é uma pessoa que já está se sentindo mal, com a aparência e tal. Então, esse processo psicológico aí que o Gilmar falou, é realmente muito bom, viu? Parabéns aí, viu, Gilmar? Legal, gente. Legal. Pessoal, acho que a hora aqui já foi, né? Já, já estropolamos aqui. Eu falei que ia durar uns 40, 50 minutos, mas não tem como, né? A gente entra na numa empolgação aqui e começa a conversar, tá? Então, a gente vai... Se estiver tudo bem, a gente encerra, né? E na próxima semana a gente volta aqui com mais um tema. Vamos é, nos aprofundar aí no conhecimento, né? Do crescimento. Mais uma vez aí, eu quero parabenizar a todos, né, pelo empenho, pelo tempo aqui, pelo desejo de aprender, de compartilhar também a sua opinião, né, de ajudar, um ajuda o outro, esse é o, esse é o nosso lema aqui, né, juntos nós somos mais fortes, e vamos para cima com força total aí, porque o céu é, só o céu é o nosso limite, né, tá. mais do que isso, para baixo dele é, é para cima só Deus. Parabéns, tá parabéns pelo é canal. Obrigado, obrigado. obrigado. Eu, boa, aí, a a boa noite a todos Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Eu estava bate-papo Boa noite, Alcimar. Boa reunião. Eu estava achando bom esse bate-papo aí, porque eu estava fazendo minhas sacolinhas, eu estou quase terminando. foi interessante Oi, oi, oi, oi. está participando desse grupo hoje, né? convidasse mais outra pessoa para participar também. Ah, isso ser mesmo. Vamos ter motivadores. Para a semana de, que vem. O Maio, que o Jackson falou aí, vamos ter motivadores. Né? Vamos isso. multiplicar isso. Um, um convida o um outro, mais um. Isso. Vamos fazer isso para a semana que vem. Grande abraço, gente. Fica com Deus. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém tchau, tchau. Boa noite tchau, tchau. tchau. Amém.